Bom dia, senhoras e senhores. Vamos continuar a nossa bela aventura em Celeste. Um jogo maravilhosamente bom, muito, muito produtivo e de ótima qualidade. Continuaremos aqui a subir aí para a suíte principal, né? A grande suíte principal do que a gente almeja. Acho que ele vai convencer a me hospedar aqui Ele foi, ele foi babaca, né? Você Fina, sério Minha realidade de ações estão explodindo com essa história Você deveria dar um fora daqui Se eu desaparecer agora, você vai enlouquecer Talvez seja a minha chance de fazer algo bom Pra variar Esquece essa, esse karma, meu Você vai enlouquecer Com ou sem você aqui Você precisa estar na sua segurança Ele vai enlouquecer Então vai ficar tudo bem Aham, uhum, aham, uhum, esperava que você fosse ouvir isso mesmo Te vejo lá fora, prisioneirinha <risos> Minecraftiana, ah, não Tem que jogar Minecraft Mentira. Vou até trazer Minecraft depois Tá Minhas mortes estão milionárias Nesse Nessa parte do jogo Nossa, velho. Meu amigo, eu tô triste. Tempos milionários. Podia ter algo secreto ali, mas eu nunca vou saber. Ai, morango, morango, mais chato que esse. Vai ser difícil, fala pra você. Meu, esse morango é simplesmente a coisa mais chata de você conseguir na, na existência. No universo, velho. Boa, não mentira. NÃO dá. <risos> Esse jogo me odeia! Não é possível, cara! Não é possível, velho! Ah, não! Um morango chato de pegar e o negócio faz um negócio desse comigo, velho! Logo eu! Ah, consegui! Não foi tão chato como eu pensei, velho! Eu pensei que ia ser pior! Pensei que ia ser muito pior! parte fácil não sei se tinha coisas secretas lá e agora eu tiro sua última chance você já estragou tudo obrigada a uma Ali para salvar um ela nunca vai querer ficar a não ainda está aqui a chance Deixa eu preciso evidenciar a salvação será que ele vai se pressionar Controle seu tiro o tia ah não, uma caminha, tia, eu que interromper o meu caminho, tira, velho. A gente tava 60 anos siga rápido, estamos quase chegando. Meu amigo... Esse morango vai ser chato também Muito sofrimento depois Opa! Consegui! Ufa! Nossa, o um moranguinho chato, velho. Vou botar um computador na tela. Vocês viram quantas vezes eu morri pra conseguir esse morango. Não é possível. Isso não é do bem. Não é nem um pouco do bem esse negócio aqui. Uma morango horrível de pegar, velho. Eu não mereço isso, velho. Ai velho, tenho que ter grudar. Meu, eu devo ter pelo menos uma 50 naquele, naquele negócio. Mentira, 50 é muito mais. Devo ter bastante. É, agora eu vou ter bastante aqui. Numa parte fácil, é pelo estresse da fase anterior. Ai, véio, eu, tô... eu tô no desespero aqui, velho. Preciso de um... dois morangos aqui. Muito simples, fáceis. Meu amigo, porque eu ando demais? Nossa, eu tô ficando brabo, tô ficando brabo. Nossa, velho, é tão simples assim É tão simples, tipo, passar Mas eu não tô conseguindo Meu, eu acho que Não sei o que eu fiz, mas Tô bem mal, velho, bem mal mesmo Tô falando sério, tô bem ruim Vamos Nossa, velho, bem na... O tempo é muito estranho, velho. Essas coisas se mexem ao mesmo tempo, mas tipo, eu não consigo. Porque uma chega em mim antes do... da outra chegar lá, no ponto. Olha isso. Meu, esse negócio é muita traficagem. Olha, olha que maldade. Vamos no do outro lado. Vamos no do outro lado, vamos. vou a conseguir. do outro lado parecia mais difícil, mas desse lado é muito mais difícil. tomara que eu não precise de contador demais pra esse, né? <risos> Boa! Consegui! Ufa! Eu consegui, velho! Eu consegui, eu consegui, eu consegui! Eu consegui, galerinha! Uh, uh. Olha que boa coisa! Não é mentira, é mentira, é mentira! Não, me fala que é mentira! Fala que é mentira, não é possível. Meu Não, eu quero que vocês chutem um número agora de mods que a gente aconteceu nesse episódio. No final do vídeo eu vou botar o, o número e a gente vê. A gente vê se o chegou mais perto. É, já passa de, de dois justos. daí né? eu sei, mas... Será que... Será que chega a três? Não passa e desce, chega a três, mas... Quê? Meu, vamos pegar essa chave pra finalizar o episódio Porque eu tô muito ruim Tá bem ruim mesmo, tá muito ruim mesmo Meu, parece aquele vídeo de Momodora Que eu fiz antigamente a filha tava ruim mesmo Você viu nem os outros Eu não passei daqueles negócios aí Aí fica esse lixo aqui pra passar de qualquer coisa Oi Valeu Vamos ler É o diário do senhor Antigo, parece que a última anotação é de décadas atrás A partir de hoje o hotel será oficialmente fechado Charlotte e a equipe para subir a montanha da despedida Quase nenhum de nós viu o topo dela Parecia um adeus condizente Mas na hora H eu não consegui ir embora sem olhar Em olhar em volta uma última vez Eu disse a eles para continuarem sem mim Alcanço vocês em breve depois conferir se estava tudo em ordem. Não acredito que meu tempo aqui acabou e eu vou, vou fazer agora. Talvez eu fique. Uma última noite para o hotel para nós pedirmos um direito. Vou falar pra vocês. O pior erro que eu cometi nesse episódio foi subir aqui. Porque eu vou ter que passar de novo no próximo para ir nessa entradinha triste. Não é possível. Deixa eu finalizar logo. Tchau.